meninas tudo bem voltei mais uma vez com outro vídeo né e esse vídeo é o projeto Páscoa tem várias meninas no mundo, né? de cada de países diferentes participando né tem a minha amiga Drica parte eu vou botar o link do canal dela aqui para vocês verem, verem depois né tem a Simone Fortunato também né que está participando do projeto Páscoa que é mostrando as, a cultura na Páscoa de cada país, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha cultura na Páscoa na Suíça, e se vocês quiserem saber, é, no países delas, aí vocês vão lá, né? Tem menina da Itália, tem menina da Alemanha, é, tem a Nice Demeter, né, que também é Alemanha, tem a Cacheada da Ana, tem a Fabiana... Né? que é, me sembra que é da Austrália, então assim é de tudo quanto é lugar: Austrália, é, Espanha, Itália, eu da Suíça. Então, vão lá conferir o canal das meninas para ver os vídeos delas com a mostrando a cultura né, da Páscoa no, no país delas. Tem a Liliane Freitas também, né? Então, vão lá. Né, para conferir o vídeo de todas elas, ok? Eu vou deixar o link de todas na, aqui na descrição do canal, vocês vão lá conhecer um pouquinho da cultura desses outros países, que é muito interessante, né? E vamos lá, vou falar um pouco aqui, né, da Suíça, que é um período religioso, né, uma data religiosa aqui, onde eu moro é um, é um cantão, né, uma cidade religiosa, porque tem parte da Suíça que não é católica, é presbiteriana, né, mas aqui é um cantão católico, então se festeja muito a Páscoa e tem umas tradições né, que é bem divertidas, né, eu deixei eu comprei aqui um chocolatezinho, a sacola do mercado que bonitinha deixei pra mostrar a vocês deixa eu pegar então, tem uma tradição que a gente faz aqui, né, com as crianças que é comprar esses ovinhos coloridos aqui né E nesses ovinhos, é, joga, dá uma batidinha, tá, nele. E se o ovo quebrar, né, se romper, né, com a batidinha, as crianças ganham um chocolate. Se não quebrar, aí as crianças... <risos> tem que dar um chocolate. É mais ou menos isso. A brincadeira. E tem um outro também. Que eu não comprei. Que é o ovo de Páscoa. Mas eu não comprei o ovo de Páscoa, meninas. Comprei. Chocolate. Mas aqui tem um ovinho de Páscoa. Tá vendo? Um pequeno ovinho de Páscoa. Aí tem uma tradição. Uma tradição também. Que joga. É, o adulto, né? Joga uma moeda de 20 centavos. É, no ovinho, tá? E se a moeda se atacar no ovo, a criança fica com a moeda. E se cair, a criança perde. Era uma brincadeira que eles faziam aqui para ajudar na, na poupança das crianças. para as, as crianças iam ajudando a, a adquirir moedas, né? Para botar no porquinho, para comprar o que quisesse depois. Eles jogavam muita moedinha, né? As que eles conseguiam pegar, eles juntavam todas. Era isso, mas agora, né, quando a desvalorização da moeda, 20 centavos não equivale é tanto, aí não é que se usa tanto esse jogo. Mais uma tradição, por isso que eu tô falando. E é isso. Essas é, algumas brincadeiras, e tem também a brincadeira de esconder os ovos, né, pra, em alguns lugares diferentes, para as crianças encontrar, né, os ovinhos coloridos, e cada ovinho, que a criança encontra ela ganha um ovo de Páscoa também muito legal e essa é algumas das tradições daqui da Suíça espero que vocês tenham gostado da, das tradições e vão lá conferir os vídeos das minhas amigas no, no canal delas elas falando um pouquinho da tradição do país de cada uma delas né como é a Páscoa e é isso Espero que vocês tenham gostado, dê um okzinho, tá? Um joinha nesse meu vídeo, se inscreva no canal quem ainda não é inscrita e até a próxima.